dias 10 e 11 de setembro, a UFSM promoveu a sétima edição da Semana Acadêmica da Tecnologia em Geoprocessamento e a 8 Jornada Brasileira, GVSIG. Os eventos aconteceram no Colégio Politécnico e apresentaram diversas experiências profissionais na área de Gerenciamento de Informações Espaciais. Alunos, pesquisadores e profissionais debateram o tema através de palestras e minicursos.